Dando sequência aqui na, na programação é, do, do bootcamp, né? É, pedir ajuda aí da unidade de comunicação que já está fazendo aí o shift é, dos palestrantes na, nas plataformas envolvidas. É, falar sobre esses é, essa nova economia, né? Que não é tão nova assim, vamos colocar, mas é, conceitualmente é para distinguir aí assim como alguns palestrantes citaram aí Revolução Industrial, né? enfim, é, é, é de fato um marco né? que não acontece de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Né? É... Deixa eu abrir aqui, perdi, perdi, peraí, isso. É... O nosso próximo convidado aqui é o Léo Mereu, já está aqui na minha tela, na plataforma, só está com o áudio multado e com o vídeo também. É, Léo Mereu ele é o CEO né, da Babushka Digital, enfim, ele vai colocar aí o contexto de, do que é a empresa, mas, é, de fato, tem uma coisa que, que o Léo já trabalha há bastante tempo, né, né Léo? Que é o trabalho remoto com altíssima performance e altos resultados, né? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Bootcamp. É, primeiramente, obrigado, Fábio e Sebrae, pelo convite para estar tá aqui hoje. Eu acho que, primeiramente, quero expressar essa gratidão por ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. né? A gente conversou é, e até estabelecendo uma expectativa. assim. É, não vim aqui para ensinar nada para ninguém. É, muito mais compartilhar é, uma visão de já se vão 20 anos de, de trabalho, de carreira, enfim em várias atividades, então o que eu preparei hoje o um material para trazer para o pessoal, é muito trazendo essa visão, olhando olhando por que eu aprendi nas últimas duas décadas e olhando daqui para frente, né? Que eu acho que esse é um momento bastante bastante delicado, não preciso dizer, acho que outros outros colegas aí já já comentaram isso. Então, acho que é, é um momento de muita reflexão, meditação, de troca. Acho que é essa troca que a gente está fazendo aqui, essa troca que vocês estão promovendo é muito importante, porque a gente tem, efetivamente, um, uma nova economia para construir. Né? Então, então, obrigado, Fábio. É, eu posso começar aqui. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal, nos participantes, né, que é importantíssimo. Aliás, a sua tela está cortando a sua cabeça. É, é que é. O, cabelo é, o cabelo é grande aqui. <risos> Boa. O, pessoal, é importantíssimo aí a participação né, de vocês com perguntas no, no chat do YouTube, me marcando para ser mais ágil. Né? É, então, por favor, enquanto aí a palestra está ocorrendo do Léo, para a gente articular melhor, já vão fazendo as perguntas aí. E, Léo, a sala é toda sua, já impregnada de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Fique à vontade, se quiser compartilhar alguma, alguma tela aí também. Legal, eu vou, eu vou compartilhar aqui, então. A gente tem mais ou menos uns 30, 40 minutos, né? Só para eu contar o tempo aqui, porque eu tenho o costume de falar demais. Exato. Maravilha, eu vou contar o tempo aqui para não, não me perder. Botar uns 35 aí, aí se você falar assim, olha, tá rolando bastante pergunta, você me avisa que, que a, gente, a gente encerra aqui até para. Porque eu acho que também receber as perguntas das pessoas vai ser, vai ser bem legal. Eu vou compartilhar minha tela, então. Maravilha. Você está vendo aí, Fábio? Está tudo em ordem. Maravilha. É, gente, então. Uh já fiz a, essa, essa parte da introdução né acho que é importante colocar aqui que esses quando pensei nesse conteúdo até estava conversando com o Fábio, o que a gente pode levar pode é, dividir com as pessoas né acho que trazer insights para uma nova economia é, faz faz muito sentido para nós porque é, contando um pouquinho é, do que a gente faz né a gente eu eu sou CEO da Babusca uma agência que tem 10 é, anos de existência e a gente sempre trabalhou com um pensamento voltado para essa nova economia no sentido de questionar o modelo o modelo, o modelo de negócio tradicional, questionar as relações de trabalho, é, questionar a forma de se relacionar com as pessoas, tanto no âmbito interno, é, com colaboradores, com time, com parceiros, quanto no âmbito externo, com clientes, com mercado. Então, é, para nós é um assunto que não é novo falar dessa nova economia, mas eu tenho certeza que uh, já faz aí quase três meses que a gente teve um impacto, né um cisne negro que com certeza uh, muda e nos faz repensar essa questão de nova economia. né uh, Mas acho que antes também vale eu me apresentar, né afinal de contas, quem é esse cara aí falando sobre nova economia? Então, vou contextualizar rapidamente quem eu sou. Meu nome é Léo mereu como, como o Fábio já me apresentou aí. Uh, Léo de Leonardo, muita gente pergunta se é Leopoldo, Leôncio, enfim, é de Leonardo, homenagem ao Da Vinci. E origem italiano, romeno, mas 50% índio, com muito, muito orgulho das nossas raízes indígenas no Brasil. Esse é meu contato, então, vocês podem... É, eventualmente me, me acionar Se tiver alguma dúvida Se quiserem fazer negócios Se quiserem uma mentoria é, eu Estou super disponível para conversar E continuar essa troca Além desse, desse momento que a gente pode compartilhar agora um, Sotaque não deixa eu mentir Eu sou de Porto Alegre um, Estou em São Paulo faz 10 anos Já moro aqui há 10 anos E sou apaixonado pela cidade uh, Mas essa, essa é minha origem e falando um pouquinho da, da minha origem, acho que, agora tá, acho que agora deve estar tapando aqui a última parte, que talvez seja a mais importante. Espera é, aí que eu tô Isso. A minha formação ela passa por vários, vários aspectos, assim, por assim dizer. Então, eu comecei, eu comecei a minha digamos a minha minha carreira lá e posso dizer no 1990 quando quando comecei como a tocar estudar música comecei a fazer teatro e isso acabou definindo muito a minha personalidade e muito a, a minha forma de atuação hoje até como se é, como se da Babusca, eu tenho uma uma atuação muito voltada para a gestão do negócio, para a gestão das pessoas, mas é, eu não consigo deixar de lado a parte criativa, que é realmente, tem sido o meu foco desde, desde sempre. Então, eu trabalhei com produção cultural, é, lá em Porto Alegre ainda, uh, me formei em publicidade e propaganda, também fiz cinema, estudei direção de cinema, ano passado fiz... Antes de tudo isso acontecer, eu consegui fazer um curso muito legal é, em Los Angeles de direção. E desde 2013, que foi quando eu comecei a minha atuação junto com a Babuska e a minha sócia, que eu acabei me voltando para esse mundo de business e startups, principalmente. Desde o início da Babuska, a gente tem uma afinidade muito grande com, com startups. A gente, inclusive, é, está, está lançando uma startup esse ano, que é a Matrioshka. Matriósca Babusca, que será uma plataforma de edtech. Então, posso fazer assim um resumo da minha experiência mostrando um pouquinho disso. Hoje, falando um pouquinho do contexto da empresa, né? a Babusca é uma agência digital que já existe há 10 anos. E no ano passado, a gente criou o Lotus Young Creative Group, que é uma hold que reúne hoje alguns negócios dentro de um pensamento de nova economia, né? a gente uh, teve um crescimento exponencial nos últimos anos, mas teve um momento que a gente, que a gente colocou, a gente entendeu que, que era, era hora de não crescer a empresa de forma desenfreada, né? mas de estabelecer novas parcerias, novos... Uh, novos caminhos. Então, a gente criou a Matrioska, que é essa plataforma de edtech, que também é, é, é um produto que a gente traz muito pensando em pequenos e médios negócios. E a gente tem dentro do grupo hoje mais duas empresas, é, que são a Ultimifica, que é uma empresa de consultoria de inbound PR, que é um, uma evolução do conceito de inbound marketing, e também a Zag, que é a nossa parceira, que é, nos traz toda a experiência de mídia e performance. Então, hoje a gente está posicionado dentro desse grupo, é, do qual sou CEO da Babuska e da matriosca e sou um dos fundadores da, da Lotus Young, do grupo criativo. É, aqui tem algumas startups que, que eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente nos últimos sete anos. É, algumas são conhecidas, como Nubank, a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles lá no início em 2015 uma Uber outras nem tanto mas que uh, por exemplo a Meitu é a, é, a, é a empresa de tecnologia chinesa responsável pelo TikTok a gente não trabalhou com TikTok a gente trabalhou com outros aplicativos é, enfim acho que durante durante todo esse esses sete anos que eu estou atuando à frente da Babusca a gente teve Diferentes experiências com diferentes startups de diferentes segmentos em diferentes níveis de maturidade, né? Então, olhar para isso e pensar que cada uma dessas uh, já teve a sua fase de early stage, que teve no seu início. É, eu posso dizer que a gente aprendeu muito além de comunicação e de branding. A gente realmente aprendeu sobre negócio, sobre produto, principalmente, é, e em como construir uma relação, assim, como agência, com marcas que não estão tão consolidadas com narrativa de marketing ou de branding como grandes empresas que já são tradicionais, né? por isso que são startups. Então, essa é uma experiência que... Eu gosto muito de, de olhar para isso e ver como isso nos, nos, nos ensinou é, no que a gente faz hoje em dia. É, o ponto fora da curva é que eu também sou músico, produtor musical, tenho um trabalho que tem uma música lançada no Spotify, <risos> essa aqui. É, então, esse é o meu, meu hobby, meu, meu lado paralelo. E, enfim, apresentações feitas, vamos para o que realmente interessa. Né? Uh, o que significa nova economia? Acho que é importante a gente estabelecer um conceito uh, sobre o que significa nova economia, também entendendo o que é a velha economia. Né? Uh, acho que tem, tem muito essa, essa questão do que é o tradicional, do que é o conservador e do que é o novo. E eu acho que, durante muito tempo, uh, a gente viu isso muito como uma disputa. O velho contra o novo. E eu acho que, no momento como agora, é muito importante que a nova economia aprenda com a velha e a velha com a nova. É a troca que a gente estava falando. né é, Não é porque existe, existe uma nova economia que é, as velhas empresas precisam morrer. Então, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo é, repensar a forma de atuação. E eu separei assim algumas, algumas imagens que, que ilustram um pouco dessa visão e dessa percepção que a gente tem como sociedade da diferença entre entre a velha e a nova economia, né? A gente vê a velha economia sempre com essa coisa meio trevosa, pesada, e a nova economia aqui representada por uma família regando uma árvore, entre uma criança, né? A gente, claro que a velha economia, quando eu olho para essa imagem, pelo menos eu vejo muito a questão da revolução industrial, é a, dos anos 40 aquele aquela aquele crescimento mais uh, mais embrionário da, da economia para uma coisa mais verde né? que é que é também uma das, das tendências que a gente vê hoje uh, aqui eu acho que mostra já um pouco da diferença de consumo e produção né? então uh, lo, essa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse esse novo jeito de consumo né? mas a gente é, dentro da nova economia, a, a compra online ela é uma realidade. É, a gente participou de uma de um evento em Nova York em 2018, que era o Social Media Week. E, e eles e teve uma pesquisa muito interessante que eles trouxeram sobre o comportamento da geração na época. É que teve uma pesquisa que foi feita com jovens americanos entre 18 e 24 anos, é, sobre o interesse de ter carro e de tirar a carteira de motorista mais 65% não tem interesse de ter carro, é, não tem interesse de tirar a carteira de motorista, principalmente porque existem hoje novas formas de você consumir esse produto, de você se deslocar. Então é, a gente já vê essa, essa ruptura muito presente, né? Eu gostei muito dessa imagem também da, do, do tradicional comendo todo mundo e o, e o, no, e o disruptivo é essa uh, essa união, esse hub, esses hubs que se formam, né? Por isso que eu acho que essa foto do, de vários peixes assim, representa muito o nosso pensamento quando a gente formou o nosso grupo criativo. A gente, é, ao invés de pegar e fazer um peixão, a gente juntou vários peixes menores uh, para fazer negócio, para crescer de uma forma muito mais exponencial do que seria se fosse uma superestrutura inchada. Né? Então, aqui também uma, uma das coisas, que é uma frase que foi muito usada nos anos 2000 também, que o conteúdo é rei, né uh, mas na nova economia o contexto é o rei, porque não adianta, não adianta nada você ter um bom conteúdo e ele está descontextualizado, uh, está fora de um de um, de um de um cenário, tá enfim, alheio a alguma coisa que está acontecendo. E esse é um ponto muito importante porque a gente está vendo agora, a gente analisa muito as marcas, a gente... É, muito desse desses insights vem de uma de uma leitura que a gente tem feito no nosso trabalho no nosso dia a dia até para orientar as empresas com as quais a gente trabalha como se posicionar nesse momento como efetivamente uma marca deve agir deve se dirigir ao seu ao seu ao seu público que tipo de ação é efetiva como não só oportunista então tem uma série de preocupações e tudo isso hoje é esse contexto né aqui eu tenho alguns exemplos de plataformas velhas né mas que mesmo assim ainda não morreram agora elas estão um pouco congeladas como os shopping centers os clubes mas a gente tem já acho que isso isso é, se para quem está aqui hoje assistindo esse bootcamp, já, já não é novidade essa, essas marcas aqui da direita serem a representação dessa nova economia. E, dentro dessa nova economia, acho que é importante a gente ter que tipo de negócio é, é, mais, é mais contextualizado dentro disso, né? A gente tem, eu, eu, eu separei quatro tipos de negócio, possivelmente existam outros, mas esses seriam os principais. Né? A gente tem os negócios escaláveis, que, que você consegue ver uma materialização maior do lucro, é, você tem uma estrutura que não onera tanto e você consegue ter uma curva de custo operacional e rentabilidade descolada. Então, você tem efetivamente um negócio escalável. Né? E a gente vê a gente vê muito muito isso em, em startups, por exemplo, como o Waze. Tem, tem aquela história do Waze, né, que a, acho que a Nokia queria comprar um, um satélite lá, não me lembro o nome dele, custava 7 bilhões para coordenar os GPS e fazer uma puta estrutura. Os caras gastaram uma bala, o Waze foi lá com uma estrutura super enxuta, com a colaboração dos, dos motoristas do aplicativo, pegou e matou essa história da Nokia, inclusive tipo, é um super exemplo de como os negócios escaláveis, exponenciais, eles realmente crescem. É, os negócios criativos, né? É, e é aí onde a gente se posiciona hoje, como principalmente, né? Claro que a gente olha para todos todos esses esses termos, mas uh, hoje uh, a gente babusca e, e grupo Lotus Young, a gente se posiciona muito como um uma road de negócios criativos. É, além disso tem os inovadores então é, são são negócios que realmente buscam trazer uh, coisas efetivamente novas e os sociais que são aqueles que buscam é, gerar um impacto positivo na sociedade o que para mim hoje é muito é, tem, tem que ser uma, um pensamento independente do tipo de negócio a gente é, tem um compromisso de uh, Gerar um impacto positivo na sociedade, efetivamente. Acho que essa é a pergunta, né? Por exemplo, eu não poderia que, até, até três meses atrás, a gente tinha lá uma, um, um estudo de é, tendências para 2020. Eu até cheguei a montar um slide sobre isso, mas uh, efetivamente tudo caiu por terra, né? Porque o que mais importa é onde a gente está hoje. E hoje a gente está num, num, num cenário de pandemia a gente tem um, um, um, um contexto macro político econômico social ético cultural totalmente diferente é, totalmente incerto a gente não sabe o que vai acontecer é, então uh, a gente precisa uh, pensar e meditar sobre as coisas antes de fazer antes de sair de sair executando né eu fui recolher algumas coisas sobre sobre previsões e sobre uh, o que, que estudos especialistas estão falando e efetivamente a gente tem é, um cenário que não é muito otimista embora é, toda crise traga oportunidades isso é, é acho que grande, muitas das inovações que ocorreram no século XX foram de pós crise é, pós guerra pós depressão então que essa essa crise ela nos guia pelo caminho de trazer coisas mais positivas para a sociedade. Um, hoje, trazendo um pouquinho de pesquisa, a preocupação com a saúde o medo de passar por problemas financeiros são os protagonistas nos sentimentos das pessoas. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente não pode é, tratar o consumo e tratar a forma de fazer negócio e marketing e branding e relacionamento da mesma forma como a gente tratava antes, porque a gente não tinha esse bode na sala. né? Uh, aqui a gente vê um, acho que, eu não diria nem pessimismo, mas um realismo, né? onde 50%, 55% dos entrevistados dessa pesquisa da Future Brands, disseram que não acreditam que a gente vai superar essa crise em menos de seis meses. Uh, e a preocupação realmente é uma coisa que assombra a maior parte dos brasileiros hoje. né? Então, é, vocês que estão começando seus negócios, é, a gente tem que pensar, tem que olhar para isso, olhar para onde a gente está tá entrando, para que caminho que a gente está indo, né? Um, eu acho que falando especificamente do mundo das startups, né? A gente tinha a questão dos unicórnios, que é esse esse animal super bonito, lúdico, fantasioso, uh, como representação de um estilo de vida, de uma filosofia, de, de uma busca, né? E a gente, dentro desse contexto, acho que eu gostei muito disso, a gente vem muito para o mundo dos camelos, né? E o que é o camelo efetivamente? Né? O camelo ele é um ser que se adapta, ele se adapta a, várias, a vários climas, ele sobrevive sem comida, sem água, e ele ainda consegue correr rapidamente por períodos prolongados. Então, ele é um ser muito mais real do que um unicórnio. Não à toa que o camelo ele existe, o unicórnio não. né? Então, quando a gente fala que a startup, as startups elas têm que pensar em ser mais camelo, eu, eu entendo muito como trazer soluções reais, ser útil, é, trazer valor, é, trazer efetivamente uma mudança e uma diferença é, para o público para o qual você está é, se dispondo a oferecer um produto, um serviço, enfim. É, e olhando para, essa, para, essa, para essas possibilidades, né, eu vejo uh, que existem muitas áreas que vão crescer muito após esse momento, né, como... Uh, a economia colaborativa, que não é uma coisa nova, o mercado da experiência única, usuário, que é você reunir todas as coisas em uma plataforma só, serviços de assinatura, eu particularmente estou uh, bastante entusiasta desses serviços de assinatura, de, nesse, nesse período de, de confinamento, seja de orgânico, uh, de caixa surpresa, de vinhos, de, enfim, tem, tem várias coisas muito legais. É, mercado saudável, a melhor idade, uh, é, tem várias pesquisas que mostram como cada vez mais as pessoas acima de 60 anos estão se tornando digitais. Então, é, é a tia, é a avó aprendendo a mexer no Facebook, no Instagram, e não só mexendo no Facebook, postando meme, é, e marcando você em foto de gatinho, mas efetivamente comprando online, pesquisando, é, formando uma decisão de consumo a partir da experiência online, que era uma coisa que é, não acontecia antes. né? questão do crescimento das microfranquias franquias é, o mercado LGBTQIA+, que, que também é, é algo que, que cresce cada vez mais. E aí eu entro efetivamente uh, na parte de insights para uma nova economia com base em toda essa, essa leitura. Uh, aqui tem um estudo muito bacana da Box 1824, que é uma empresa de pesquisa, de tendência, é, que quem não conhece e está entrando agora no mundo das startups, eu aconselho muito a acompanhar os estudos dele, ler, uh, porque realmente são materiais muito ricos e eles têm uma visão muito, muito, muito legal é, sobre é, o mundo e sobre as gerações. Né? Eles já vem desenvolvendo esse, esse, esse esse estudo sobre as gerações, eu até trago algumas coisas que eu recortei ali do do, do do último trabalho deles, que eu achei interessante de dividir aqui. É, mas, basicamente, eles falam é, de uma economia regenerativa. né Essa nova economia, ela, ela não é simplesmente uma economia que vai ser focada em lucro, que vai ser focada em crescimento desenfreado, que vai ser focada em, em coisas que talvez as empresas tradicionais não se preocupassem. Ela ela tem uh, um consumo mais digital, ela tem um consumo mais consciente e ela tem um consumo mais social. Inclusive, as novas gerações, a geração Z e a geração alfa que é, que a, é que a próxima, né, são os bebês agora nascendo, inclusive, tem um, um eles estão cunhando um novo conceito, que é a geração C, que seria os coroners, né? as, as crianças, os bebês que vão nascer dentro desse contexto, então, tipo, é uma nova tendência, né? Uh, essas pessoas elas já vêm com uma mentalidade diferente, eles não eles não querem mais uh, comprar um super carro importado do ano, comprar um... que nem saiu uma matéria... Uh, não me lembro em qual revista, tipo, era assim, você chegou lá quando você comprou uma uh, um apartamento com varanda no Brooklyn, você tem uma varanda gourmet, e, e o carro importado, então isso não é mais, isso não representa mais é, essas gerações que estão vindo, então a gente tem realmente um mundo que está uh, calcado em uma nova forma de, de consumir, de lidar com as informações e conteúdos. E aqui eu separei uh, sete insights uh, que a gente reuniu ao longo desses últimos meses é, que a gente observou, que a gente, é, é muito um recorte de coisas que a gente é, identificou como realmente uh, caminhos que a gente deve olhar e, e também uh, tem coisas aqui que são muito baseadas na nossa própria experiência, né? Então primeiro insight e, uh, mais do que, uh, acho que o clichê do propósito é realmente ter um propósito e praticar ele. É, hoje a gente vê que o poder das marcas com propósito ele é muito maior do que marcas que não trabalham isso. Até porque é, a maioria das pessoas hoje elas esperam que as empresas contribuam mais para a sociedade do que contribuíram no passado. Então, efetivamente, eu não quero só comprar seu produto, eu quero saber se você está fazendo isso da forma correta. Não à toa vocês veem, agora tem essa cultura do cancelamento nas redes, né? as marcas elas são canceladas. Claro que sempre vai ter um, um, uma parcela das pessoas que vai defender uh, uma marca porque se identifica com uh, ideais... Econômico, às vezes político, mas efetivamente olhando para uma tendência de comportamento e também de expectativa e de evolução do consumidor, as pessoas esperam que essa marca contribua para a sociedade. Às vezes a marca até acaba contribuindo, mas não para a parcela da sociedade que a gente acha que deveria ser a correta. Mas enfim, é, isso é uma coisa para estar bem atento, né? E tem uma coisa muito importante, né? Legal se você consegue posicionar a sua empresa de forma a contribuir com a sociedade, mas isso precisa ser legítimo, ter sustentação e sintonia com a sua história. Diferente disso, pode ser oportunista e ser um tiro no pé para a sua imagem. É, e isso é uma coisa que acontece, por exemplo, muito em, em datas que falam com nichos. Uh, por exemplo, no ano passado, a gente observou muitas marcas uh, recebendo um backlash Uh, que é um retorno negativo, porque pegaram a onda na, em julho, no mês do orgulho mais e sem nunca ter feito absolutamente nenhuma ação, é, sem valorizar isso no, na sua estrutura, pegou e se posicionou, é, como a gente fala, atrás do pink money. E, cara, não funciona. Não funciona porque... A, com a internet está tudo lá, as pessoas podem pesquisar, podem ver a sua linha do tempo, pode ver a sua thread, pode stalkear o CEO da empresa, o diretor de marketing. Então, se não for legítimo, não não vale a pena. Então, a questão é, é quando você está formando uma empresa, quando você está posicionando, trabalhando o brand né perguntar quem é você. assim uh, E aí eu trago um, um, um, uma ferramenta que a gente usa bastante para posicionar as empresas, que é a, a matriz de arquétipo desenvolvida pelo Jung. Então, a gente tem dentro dessa matriz de arquétipos é, a possibilidade de posicionar a sua marca de acordo com uma característica de personalidade. Então, a gente tem, uh, por exemplo, 12 tipos de personalidade e, quando você consegue definir quem é a sua marca, você consegue efetivamente construir uma narrativa coerente e coesa com os seus propósitos, com, com o seu valor, com a sua missão, com a sua proposta, e, e aí isso se torna uma coisa mais orgânica. Então, quando você precisa se posicionar sobre alguma coisa, você já tem efetivamente um caminho. Né? Aqui na, na, na, do lado da comunicação, isso ajuda a definir a cultura da marca, a voz da marca e a experiência da marca, né? que é efetivamente o que vai para fora, é o que você vai oferecer para o seu, pro seu cliente. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma dúvida que às vezes surge, ah, como é que eu vou falar com esse público, com esse público eu vou falar de um jeito com esse eu vou falar de outro. Você até pode falar duas coisas, mas você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, porque isso vai gerar uma dissonância mas você pode planejar etapas. Então, é muito importante para con construir uma narrativa consistente que você esteja ciente das etapas que você precisa para construir essa narrativa da, do seu propósito, é, da sua personalidade de marca. né? E, dentro desse contexto, gerar valor é tão importante quanto o seu produto. Até a gente... É, o -Pix, ele lançou um, um estudo recente, até analisando... É a questão dos influenciadores, não sei se todos vocês uh, chegaram a ver a questão da Gabriela Pugliese, que furou a quarentena, que fez festa, que perdeu patrocínio, que foi cancelada, que saiu do Instagram. Uh, isso foi cobrado das marcas? Como assim você está uh, se relacionando com esse influenciador? e as marcas prontamente não eu não estão me relacionando com esse esse, esse porque porque elas precisam gerar valor né e, e nesse sentido o, o produto ficou em segundo plano né as pessoas não o consumidor não estava mais preocupado com a qualidade do produto com o canal de venda com o merchandising não eles estavam preocupados, cara qual é o seu posicionamento qual é o valor que você está trazendo para isso né um, além disso uh, isso é uma coisa é, esse é um. Até. Acho que esse era para ser um insight 3. Ah, é, então são oito insights, não são sete. Uma das coisas que eu tenho como experiência, assim, na minha, na minha trajetória, é que investir em você ele é o melhor investimento. Por mais que você, a gente esteja falando aqui uh, de um, uma coisa muito mais ligada a autodesenvolvimento. O seu processo, o seu resultado, dentro do que você faz, ele vai depender diretamente de como você tá. É, e nisso a gente fala de uh, trabalhar efetivamente o equilíbrio emocional como uma habilidade fundamental para quem uh, procura ser bem-sucedido, procura ter um negócio saudável. É, acho que muito, não muito tempo atrás, né? principalmente no mercado da propaganda, que é onde eu tive a minha experiência maior, Uh, a gente lidava com uma cultura muitas vezes tóxica, no sentido de é, ter essa opressão de trabalhar muitas horas, de virar noite, de, de, de, de agências, de, de empresas que uh, pr praticavam a cultura do... Quem está numa posição maior grita mais alto. Quem está numa posição mais baixa baixa a cabeça e chora. E isso não, isso é uma coisa que para mim faz parte da velha economia e não tem lugar na nova economia. E para isso a gente precisa trabalhar a, a questão da inteligência emocional. É, eu comecei a trabalhar minha inteligência emocional faz sete anos, assim de uma forma mais é, efetiva, claro, a partir do momento que eu estava Uh, com uma independência financeira maior e claro que é acho que inteligência emocional também eu acho que é, um, é um privilégio a gente poder é, investir nisso uh, aqui eu, eu listei algumas das coisas que eu fiz que eu faço é que, que, que compõem o ecossistema que eu também indico para as pessoas a gente orienta a equipe divide coisas e eu acho que todas as coisas que fazem bem elas fazem bem mesmo é e eu acho que uma coisa importante, quando a gente fala nesse momento de inteligência emocional, né? a gente está num momento... A gente sempre falou muito de produtividade, esse, esse universo de tecnologia, de comunicação. É, a gente precisa ser muito produtivo, a gente precisa render, a gente precisa fazer, precisa virar. E, hoje em dia, é mais importante você estar bem para entregar bem do que você pegar e ficar virando noite. Então, durante uma pandemia, efetivamente, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de produtividade, principalmente olhando para quem é gestor, para quem é líder, para quem é CEO, para quem está à frente de uma operação, tomar cuidado também com isso, porque você tem que considerar que você está trabalhando com pessoas, e pessoas não são robôs. né? E isso é uma coisa muito importante, é cuidar da sua inteligência emocional e se preocupar com a inteligência emocional de quem está trabalhando com vocês. Isso é fundamental. É um outro insight é que home office não é mais tendência e faz tempo. A gente, da Babusca, é home office desde o início. A gente já a gente pratica essa filosofia. A gente começou por uma característica de muito pessoal e que acabou se consolidando como um diferencial como uma, como uma forma, como um modelo de negócio que nos permite ser mais ágeis, flexíveis, e ter uma rentabilidade maior, nos permite investir mais em pessoas do que em estrutura. Até trouxe essa notícia que o home office já é realidade para metade dos trabalhadores corporativos no Brasil de 2017, né? E a gente vê que agora, por exemplo, a gente a pandemia, ela muda a rotina do mercado de trabalho com o home office. Então, eu acho que é, é muito importante, assim, não é uma tendência, e também acho que tem a questão do privilégio, é claro que uh, quem pode estar tá aqui assistindo essa, essa live é, é um privilegiado de poder estar tá, é, em casa, com uma internet bacana, com um computador legal, fazendo umas anotações, pensando em negócios, mas para muita gente não é. Mas isso é uma necessidade que vai acabar se refletindo nas grandes empresas, na forma como o mercado é, se relaciona. Então, uh, por mais que agora uh, pareça que muita gente não tem esse privilégio, eu acredito e, e faço força para que nos próximos anos as empresas mudem a mentalidade, comece a permitir que esse privilégio se estenda para mais pessoas. É, a gente até, eu vou ver com o Fábio depois para disponibilizar esse material, a gente criou um, um guia para você se acostumar com o home office, a gente lançou uh, no final de março, logo que começou isso, muito com base na nossa experiência, esse material ele foi feito aqui pela agência é, em colaboração com várias pessoas e eu disponibilizo para vocês aí no final da, da palestra, é, é, ele tá ele tá online, é gratuito, então eu vou ver aqui com o Fábio para compartilhar esse link com vocês. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu, principalmente é, falando de trabalho home office, né? é investir na cultura da empresa. A gente fez o nosso primeiro trabalho de cultura em 2016, e muito porque a gente tinha muitas dúvidas em relação à questão do home office mesmo. Né? Bom, será que é realmente uh, a melhor forma? Né? Porque muitas, muitos clientes com perfil mais tradicional, conservador, é, chega naquela pergunta, ah, legal, pô, gostei do seu portfólio, gostei do que você faz, a sua ideia, fechou energia, onde é que é a sua sede para eu te visitar? Aí rolava aquele, ah, então, aí você explica, e, e a gente notava quando a pessoa olhava, ah, tá legal, vou vou te retornar. Não retornava. É, e a gente, pô, vamos, vamos entender isso, né? E em 2016 a gente fez esse trabalho. Uh, e foi muito legal porque naquela época uh, foi uh, a, a empresa que a gente contratou Para fazer essa consultoria de cultura Fez um mapeamento Todas as empresas Tipo Google, Facebook uh, Amazon Enfim, todas essas empresas que a gente admira Já estavam praticando isso Então a gente, pô então, Legal, vamos, vamos fazer isso Vamos fazer disso a nossa cultura E Como que a gente pode materializar isso em valores para nos ajudar também na contratação, porque quando você trabalha com uma empresa home office, você parte do princípio que você está confiando em uma pessoa que está lá do outro lado e que você não tem o um contato direto. né Então, a cultura nos ajudou muito a melhorar a nossa forma de contratação, a ter um RH mais assertivo, que a gente sabe que no fim do dia a gente precisa investir nessa pessoa, não é só trazer uma pessoa super legal e conceituada, dentro de uma empresa nova, ela precisa ser treinada, é, e, e você investe tempo nisso, né, você investe tempo, você investe recurso para treinar essa pessoa, e é muito importante que ela esteja alinhada com a sua cultura. A gente começou com o Be Kind, Be Social, uh, que era uma forma que a gente entendia como é, um caminho para melhores relações, que é aquela coisa que eu falei, é totalmente oposto daquela velha, daquela velha economia de da pessoa gritar, de, de de ter aquela coisa tóxica, então a gente sempre trabalhou o oposto e acabamos nos tornando uma empresa muito é, aberta a todos os tipos de pessoas. A gente sempre foi muito acolhedor e, e hoje a gente tem uma empresa muito diversa, uma empresa onde a maioria das pessoas em cargo de gestão é mulher é, e é uma empresa que, que funciona de uma forma muito orgânica porque as pessoas estão é, elas Isso foi em 2016, a gente já está em 2020, já são quatro anos de uma construção. Então, cada um que está com a gente acaba sendo embaixador. Então, quando você investe nessa cultura, você está é, qualificando o embaixador para depor positivamente a, pela sua marca. É, e quando a gente vê é, essa questão, da por exemplo, 85% das pessoas concordam que as empresas que investem em seus funcionários têm maior probabilidade de ganhar negócios, é um é um retrato de que o consumidor também está alinhado com isso, né? Estou uh, encaminhando para o final aqui, já vou abrir para perguntas. Aqui, eu acho que não é segredo de ninguém, né? Eu acho que o jeito de consumir com essa pandemia mudou. É para muitas pessoas continuou mesmo que, que já enfim tinham essa questão de comprar pela internet, de comprar de produtores locais, mas efetivamente uh, a gente vê que as pessoas estão mais abertas e uma frase que eu adorei, que é o Baby Boomers Will Go Online, que é, é como eu falei, né? É, é, é a avó, é a tia, é a mãe fazendo compra nas americanas, comprando na Amazon. É, as pessoas perdendo esse medo, esse receio de fazer transações online. Então, isso isso é uma coisa que vem para se consolidar, né? E eu acho que agora também tem uma aceleração na percepção do valor da inovação. Então, tudo que vier no sentido de inovar, com certeza, uh, vai, ser, vai ser muito, muito bem-vindo. Dentro desse jeito de consumo, né, a gente vê o Jeff Bezos uh, ficando cada vez mais bem-sucedido por causa do modelo de negócio que ele criou. Aqui, alguns, alguns itens que eu, que, eu, que eu listei pensando nesse novo jeito de consumir. Então, mais do que nunca é o mobile, é o e-commerce, é pensar em user experience, é, é assim, uma coisa, não comece a fazer seu aplicativo pelo layout, pensa na user experience, por favor. Eu já vi vários, vários casos, assim, que a gente é, acompanha, e depois é, é muito difícil você voltar atrás quando já tem um, um, um pedaço da coisa pronta e isso não foi levado em consideração. Além de pensando em termos de marca e de forma de fazer negócio, né? relevância, transparência e coerência. Eu acho que isso é muito importante. É, o novo consumo é ditado pelas novas gerações. E, e falando de gerações, eu não sei se está todo mundo é, familiarizado com essa divisão que, que foi construída pela Box, que eu já citei anteriormente. Né? A, gente tem, é, a gente tem as, as gerações listadas aqui, né? desde os tradicionalistas, os baby boomers, a geração X, a Y, a Z. É, acredito que a maioria das pessoas aqui faça parte da geração é, Y e Z, e tem os alfas que que estão, que é a geração que está vindo. Cada geração tem uma forma de consumir, de se relacionar. Uh, efetivamente, né, até a geração X, a gente tinha um, uma experiência muito mais física, que acabou uh, ganhando o, o terreno digital na na geração Y, e hoje ela é a mesma coisa, ela não tem mais diferenciação. então Uh, eu, eu, eu acho que o termo online hoje se aplica muito melhor a você dividir entre online e offline. Não tem mais online e offline, é tudo uma coisa só. Uh, uma coisa que só existe no físico, ela não vai sobreviver. Assim como uma coisa que só está no digital, ela até pode sobreviver, mas dependendo do público, dependendo do, do, do negócio, ela precisa do físico também para existir. É uma das coisas dos jovens pensando em novos consumos, em novos produtos, né? que, independente da geração, a característica do jovem é sempre ser insurgente, experimental, libertino, desbravador, libertário, é, em busca de uma identidade. Então, ele busca se identificar com as coisas, ele busca essa aproximação, tanto com marcas, quanto com influenciadores, com produtos, com uh, conceitos. E essa é a geração que a gente tem, efetivamente, hoje. É, como grande potencial de negócio. Né? Acho que é para quem vocês têm que, que olhar na hora de, de posicionar a marca de vocês e de posicionar os produtos e serviços que vocês estão desenvolvendo. E, por fim, é, sobrevive quem se adapta mais rápido ao contexto. Né? A gente uh, vem de... Acho que a velha economia, ela, e os velhos, uh, digamos, economistas, ou... Uh, essa velha geração, ela aprendeu a sobreviver, ela, ela perseverou e foi bem sucedida num, num período pós-guerra, pós-crise, pós-guerra fria, pós Segunda Guerra, pós Guerra do Vietnã, uh, e, e foi um período que exigiu muita, muita força, muita resiliência. Só que essas mesmas empresas que conseguiram sobreviver no momento, às vezes não conseguem se adaptar tão rapidamente aos contextos e acabam ficando para trás. É, aqui a gente tem uh, algumas marcas que estão se destacando e o que eu acho que vale a pena vocês observarem o que está sendo feito né eu trago assim, de uma forma muito expositiva mas Magazine Luiza, iFood, Ambev, Boticário, Mercado Livre são marcas que realmente estão tomando é, medidas efetivas né uh, questão da Magazine Luiza hoje ele, ele ela é tida como um exemplo porque esse novo cenário ele implica uma postura voltada para a sociedade, para a sustentabilidade econômica e para uma visão de longo prazo. E as marcas que conseguirem fazer isso vão ter uma aceitação e vão muito maior e vão gerar muito mais negócios. E aqui alguns exemplos de marcas que colocaram isso em prática, por exemplo, o Mercado Livre, que mudou o logo, a Havaianas, que também fez a brincadeira com o seu produto, o Tinder, que deixou as pessoas da match com pessoas do mundo inteiro pensando no mundo pós-quarentena. Inclusive, eu acho que o Tinder pode fazer daqui a pouco uma parceria com o AirBnB para materializar esses matchs que acontecerem agora durante durante essa época de confinamento. É, a Uber, que inclusive eu fiquei sabendo ontem que eles estão para, para, para fazer uma demissão é, massiva, mas que também no início se posicionaram de uma forma interessante. É, o Airbnb também foi obrigado a fazer uma, uma demissão em massa porque o, o negócio deles ele sobrevive de reserva sobrevive de turismo é, e o presidente que é o Brian ele tem ele já ele já sempre teve uma, um, um posicionamento muito transparente e a carta que ele escreveu ela uh, é uma carta que que mostra essa legitimidade essa genuinidade de um de um propósito né ele fala que ele Tá, realmente uh, Ele realmente lamenta e ele fala, por favor, saibam que isso não é a culpa de vocês. O mundo nunca vai parar de procurar as qualidades, os talentos que vocês trouxeram para o Airbnb e que fizeram o Airbnb ser que ele é. né Eu quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, por compartilharem isso conosco. Isso ele dirigiu para quem estava deixando o Airbnb, para quem estava sendo demitido. e Foi uma coisa que, nas redes geralmente quando quando as marcas elas anunciam essas decisões elas recebem um impacto negativo mas ele foi muito ele foi muito abraçado pelas pessoas não teve uh, questões assim nossa a Airbnb é uma péssima empresa por estar tá fazendo isso não foi foi muito genuíno é, e a gente vê dentro dessa dessa adaptação aos negócios né acho que finalizando isso né os negócios que sobrevivem são os negócios flexíveis é, parceria de negócio e é uma coisa que a gente acredita muito hoje com, com a Hold a gente acredita em parcerias, a gente não, não acha que é melhor em tudo, nem que é dono de dono da verdade, a gente prefere se cercar de outros especialistas que compartilham uma visão de negócio, que compartilham uma cultura para é, fazer negócios ainda melhores, para fazer projetos é, muito mais é, interessantes. Né? a questão da consultoria acho que hoje é uma oportunidade para é, ajudar outras pessoas a se posicionar então é, isso é uma coisa que é, se você acha que a sua empresa precisa de uma consultoria contrate essa consultoria contrate uma consultoria que caiba no seu orçamento mas uh, hoje a, as ações elas precisam ser muito rápidas e efetivas então aquela aquela aquele gap entre tentativa e erro ele precisa ser reduzido para que você tenha uma longevidade maior além de serviços integrados que que é uma tendência né uh, cada vez mais as marcas a gente vê isso no mercado querem um ponto de contato único elas querem alguém que resolva o problema e de todas as, assim pega resolve meu problema e uh, lida com a, as coisas então é, até dentro da empresa a gente se posiciona muito como esse ponto de contato de serviços integrados. Né? E, claro, estruturas enxutas, não tem mais espaço hoje é, para você, antes de começar a, uma, a ter uma atração de venda, uma atração de negócios, é, alugar um, um super escritório na Berrine, botar uma recepção de mármore e esperar os negócios acontecerem. Isso não vai acontecer, isso precisa ser revisto. Então, apostem em estruturas enxutas, porque é o que vai dar a flexibilidade que o negócio precisa para ser escalável. É... Bom, finalizo aqui é, com essa frase, uma das minhas frases preferidas do Matrix, que é, existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Então, é, todos esses insights que eu compartilhei foram muito... Para vocês, né? Uh, Acho que peguem o que for mais legal, o que fizer mais sentido, mas efetivamente eles só vão ter efeito se vocês colocarem em prática, né? Assim como a gente fez. A gente uh, teve um momento que a gente também viu todas essas tendências, viu esses insights, mas colocou algumas coisas em prática. Mas algumas coisas não deram certo, outras coisas deram certo, e a gente vai uh, construindo a nossa experiência com base nisso. Show, show é isso, de bola, gente. Léo. Você é, encerrou é, com puta de um gancho do que a gente vem construindo junto, né? E você trouxe aí um Lego, uma peça de Lego diferente, né? Nesses é, últimos dois dias aí, e do André é, antes de você. É importantíssimo, né? Porque a gente está falando aí é, de execução, é, de criação, né? Que você muito bem é, abordou aí a em todo o contexto da, da, da, da su, do seu conteúdo, né? Colocando aí a questão do mais valor, né? Menos produto. Nós falamos aí muito, né? Na questão de, de vendas, né? Ou de do, do marketing digital. Essa questão de, de, de ser comprado, né? É, e não vender, né? Uma, uma, uma questão como você falou, né? fácil de entender, né? Mas se você buscar trilhar, é, aí as dificuldades e os aprendizados surgem. É, para que a startup, de fato, possa validar e, depois de validado, possa, de fato, gerar as, esses primeiros faturamentos e, e crescer. Né? É, eu pedi, pediria, então, é para os participantes é, me marcarem na, no, no chat de YouTube é, para ser mais ágil aqui na, na, no bate-papo com o Léo. Né? É, o Carlos Henrique Fagundes, da startup T1 Pagamentos, é, ele está pedindo para você comentar mais sobre o processo de seleção de novos colaboradores é, em contrapartida com a cultura que a empresa busca ter né? É, especialmente como descobrir esse fit, né? Se você puder discorrer mais Perfeito é, então, quando a gente fez aquele trabalho de cultura, a gente elencou quatro valores é, existentes na nossa empresa né? e compartilhando com vocês a gente tinha, é, são nomezinhos bonitos, é, era o Be kind, né? Seja gentil. O be social, uh, be excellent, seja excelente. E o be cool, que é seja, digamos, seja uma pessoa legal, né? É, essas quatro frases, elas tinham um, um texto. O que é ser legal? Como e, e, e, e no sentido assim, o be kind? Como você pode cercar com o seu colega, com o seu chefe, com o seu cliente, com o seu parceiro. É, e a gente elencava, uh, na verdade, o que a gente espera das pessoas em relação a esse valor. Então, a partir do então na, na uma das partes do, do processo seletivo era praticamente um teste de afinidade com esses valores. né? A gente, então, é, seguia uma linha de entrevista questionando uh, algumas coisas que nos, faz, que nos fazem... Entender qual a visão é, que a pessoa tem sobre cada um desses pontos. Então, por exemplo, como é que você vê a questão de consumir conteúdo, consumir referência? Isso faz parte do seu dia a dia ou para você é uma, é, é uma dificuldade? Para nós é, é essencial que quem trabalha uh, conosco tenha isso já no mindset de consumir referência, de consumir conteúdo, de compartilhar. É, por exemplo, a questão da busca pela excelência. A gente. É, sempre foi muito comprometido com, com, com, com excelência, é, com a questão do perfeccionismo, até foi uma coisa que, dentro daquele, daquele processo de aprendi, aprendizado de inteligência emocional, você desapegar um pouco do perfeccionismo é até saudável. Né? O perfeccionismo ele não é efetivamente uma qualidade, ele é um defeito. A partir do momento que, às vezes, a pessoa é tão perfeccionista que ela deixa de entregar algo porque não está tão perfeito. Mas ela está sendo, na verdade, egoísta, porque ela está privando as outras pessoas de terem acesso a uma coisa que pode ser muito legal para alguém. né? Então, a gente faz, faz esse teste de, de afinidade. Em alguns, em alguns processos para cargos importantes de liderança, a gente também tem um teste de personalidade é, para entender principalmente como é que aquela pessoa vai sair numa situação de pressão, como é que ela vai sair se algo não der certo, porque quando você faz uma entrevista assim, uma entrevista tradicional, é mil maravilhas, né? Eu sou isso, eu faço aquilo, eu fiz aquele outro, eu sou um projeto demais, mas o que mais importa é como é que você se sai quando as coisas não dão certo, né? E é esse o ponto que vai mostrar quem é o, quem é o bom e quem é o mau profissional, né? Porque a... O mar calma, ele não faz bom marinheiro. Então, você vai ver realmente quem tem valor no momento de estresse, no momento que realmente você tiver que manter ali a, a sanidade, a, a o foco para resolver as coisas da melhor forma possível. E acho que só complementando isso também, para não me alongar muito, é, a gente também trabalha muito a, a cultura do feedback. Então, é falar para a pessoa, se a pessoa faz alguma coisa que não está de acordo com o que você espera dela, chama ela e coloca isso de uma forma é, firme, mas, a gente gosta de dizer, com amor, né? Porque ninguém é obrigado a saber nada e, na, e o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então... Praticar esse feedback é, vai ajudar você a ter equipes melhores. Né? Então, não é só fazer a contratação. Você tem que guiar essa pessoa para ela estar alinhada com o que você espera, de uma forma contínua. Bacana, é, Léo, você comentar sobre isso, né? é, excelência. Ontem, na, no encerramento do segundo dia, o Ricardo Corrêa, aí o CEO da ramper já tinha me dado aí o, o insight, mas foi tão... É, é, o conteúdo foi tão intenso, não deu tempo de, de, de citar e correr, né? Aí uma, uma dica aí de vídeo, de, de filme, para os participantes, é, nesse contexto que a gente está falando, que é o Whiplash, né? Eu creio uhum. que você já, já tenha assistido. É, assistam, pessoal, é, essa questão busca de excelência, como o Ricardo comentou, né ao ponto de, um, de uma dificuldade aí pessoal grande e outros palestrantes também disseram alguma coisa parecida, né, essa busca da eficiência operacional é, depois de ter validado e estar crescendo versus é, o que você colocou, né, na, na sua palestra, né, é, trabalhar é, bem é, é entregar mais né, do que a própria produtividade aí é, e, e o modelo mental criado pelo lado esquerdo do cérebro, né, que normalmente é, é prevalecente nessa, nessa situação, né. Então, é uma, uma dica de, de, de filme muito bom, né? E é, essa questão da, do, do trabalho remoto, Leo, eu queria trazer à tona, né? A gente conversou antes aí da, da, dessa, dessa atuação sua hoje, é, é, é, acho que é muito importante também reforçar essa questão do trabalho remoto né é mais do que falar poxa eu eu, eu eu já trabalhei remoto mas enfim no momento de carreira ali há três anos atrás é muito diferente né a minha percepção para com a sua experiência você citou 20 anos né de trabalho remoto e não é a atividade de trabalho remoto é o resultado obtido né pessoal que nos assiste são 20 anos de alta performance, né? Uma, uma ou duas empresas você citou, né? Trabalhando é, na, na verdade só eu, eu, o trabalho remoto eu, eu já faço há sete anos, até é, assim de forma sistemática, né? Até antes disso eu, enfim, trabalhei é, em Porto Alegre, talvez em mais de 20 empresas, agências, tipo, dentro do modelo tradicional. Então é, até me sinto é, no, no lugar de fala quando eu quando eu falo da nova economia porque eu já estive lá eu, eu, quando eu falo das, dos ambientes tóxicos com pessoas gritando eu, eu já estive lá várias vezes <risos> infelizmente né é, é então então quando a gente inclusive é, esse foi o ponto de virada ali né quando quando eu comecei quando eu comecei com a busca é, eu queria construir alguma uma coisa totalmente diferente daquilo é, queria construir equipes baseadas em relacionamentos diferentes daqueles relacionamentos tóxicos é, de uma pessoa querendo puxar o tapete da outra, de fofoca, do, do chefe que grita, do chefe que chega uh, 11 horas bêbado na agência querendo ter o trabalho e mudar tudo, esse eu já vi várias vezes acontecer. Não vou citar nome de agência nem de pessoas, mas é é, é uma coisa que que acontecia e, e as pessoas baixavam a cabeça está tudo bem preciso manter meu emprego é, e hoje e hoje não é assim eu, hoje eu vejo assim tipo as pessoas, eu, eu vejo uma na verdade um, um senso de auto-respeito muito maior assim é, é aquela coisa cara eu não vou me sujeitar a uma coisa dessas assim então é a questão do trabalho remoto realmente para nós foi uma coisa é uma coisa que define muito a nossa entrega porque a característica do que a gente faz é claro que acho que é, é bom pontuar né Fábio é diferente você não precisar sair de casa você não poder sair de casa né então é, por mais que a gente não tenha sido tão afetado na questão da rotina, o contexto nos afeta, né? Então, por isso que a gente fala essa coisa da, da produtividade. Cara, tem dias excelentes e tem dias que você tá tipo, putz, olha tudo que está acontecendo, cara, não consigo fazer as coisas. É, então, então, só, só, só, acabei me estendendo, mas é, esse ponto do home office ele realmente é, faz parte, talvez, desses 20 anos aí, um terço da minha vida. Sim. É, é, é, formidável, né? Esse comentário. Eu, eu também já tenho o hábito de trabalhar em rede, né? Que é diferente de trabalhar remoto, né? Que é diferente de trabalhar presencial. Eu acho que é, nessa experiência que todos estamos tendo, né? É, é uma, mais uma prova que as startups que conseguirem é, ampliar esse trabalho em rede, né? Essa, essa comunicação, é, esse posicionamento, essa essa interligação, com certeza vai ter mais Chances de sucesso, né? E por falar em coisa diferente, Léo, uma, uma curiosidade, né? Ou pergunta aqui da Ana Luísa Pinto, né? De, de Piracicaba, que tem aí uma predominância do agronegócio, né? As Perfeito. startups agtechs. né? É, ela comentou aí: é, você pode comentar sobre, mais sobre a matriótica, né? É, uhum. Em agtech? Maria Luísa de Piracicaba não é Maria Luísa do Pulse, né? Não, não, é Ana, Ana Luísa Pinto. Ah. Mas... Ah, Ana Luísa, tá. A gente, a gente. A gente. A gente trabalha com o pessoal de Puracicaba. Qual foi a pergunta mesmo? É sobre a matriótica, né, que você comentou inicialmente? Então, a Matriosca é. Momento jabá. <risos> a gente. Dois, entre 2016, 2016, 2017, 2018, mais ou menos. É, eu e a Carol, que é minha sócia, a gente fez um. um, um um roadshow, assim, digamos, a gente participou de muitas palestras e muitos eventos, workshops, a Fiesp, uh, SESI, AMB Morumbi, SPE, enfim, a gente uh, foi, foi um período, assim, bastante agitado nesse, nesse, nesse ponto de compartilhar informações. E a gente teve muito contato com pequenos empreendedores, com startups, com pequenas empresas que vinham falar com a gente é, no sentido de buscar uma consultoria, de buscar um, uma forma de trabalhar. Só que acontecia na época, a gente, a gente tinha só a Babusca, a Babusca é uma agência que acabou se tornando uma agência boutique, muito pela característica dos clientes que ela atende. A gente atende Nestlé, Raizen, Unimed do Brasil, é, já trabalhou com P&G muito tempo. Então, ela se tornou uma estrutura é, cara por um perfil, de investidor, de anunciante, digamos assim, de, de, de cliente que não, não, não dispunha de muitos recursos para investir na questão do marketing. Era seria uma coisa muito mais early stage, né, do que do que aquele trabalho de agência. E aí pensando em levar esse conhecimento, esse expertise é, para potencializar pequenos novos negócios e agora até a, a, o posicionamento da, da Matrioska é empoderar a nova economia, a gente está desenvolvendo uma plataforma é, que é uma mistura de MarTech com EdTech. A gente vai comercializar conteúdos pré-criados, pré-prontos, uh, com a curadoria da Babuska e do nosso grupo, da nossa holding. É, onde então, a pessoa entra, ela pode comprar, por exemplo, uma campanha de lançamento de produto, ela pode comprar uma campanha de data comemorativa, vai ter um post para comprar. Isso, isso num primeiro momento, né? Uh, num segundo momento, a gente vai ter um. um, um, um a gente está desenvolvendo né, esse. esse um algoritmo que vai ser ao mesmo tempo um aplicativo de briefing e já vai ter uma automatização dessa produção de conteúdo. Então, eu vou conseguir efetivamente atender muito mais marcas que tem um, um ticket médio muito menor do que, por exemplo, os clientes que a gente tem hoje, mas uh, ao mesmo tempo que não vai ter um atendimento, tipo aquela estrutura de agência, o atendimento o gerente de projeto, a dupla criativa, vai ter a curadoria dessas pessoas para desenvolver para desenvolver conteúdos que ela já vai poder customizar sozinha e vai poder é, montar de uma forma bem intuitiva é, a sua própria estratégia de acordo com o seu budget. Então, é, é, é, o, é, o, é o próximo passo da agência online, né? uma agência online mesmo, porque você vai ter, um, um, no caso, uma vitrine de coisas que você pode é, contratar de forma rápida, faz um download, enfim, aí tem todo um roadmap, inclusive precisamos de investidores, se tiver alguém aí, pode falar comigo. Certamente estão ouvindo aí. O Rubens, eu tenho certeza, da Poli Angels, está tá acompanhando o nosso, nosso bootcamp aqui. Ah, manda e-mail que eu estou com o pitch pronto. <risos> Léo, é, de novo, né o sentimento é o mesmo aí de todos os palestrantes, não teve uma, uma mudança nesse sentido, né e também relacionado aos participantes que colocam no chat, né, aos gestores regionais, que sem ele o programa, o programa não existe, né? É, não há um sentimento para definir essa sua essa sua entrega, né, essa sua discussão é como eu te falei, um outro uma outra peça do Lego, né, que, que não tínhamos até então nessa construção. Eu queria aí agradecer em nome do programa Startup SP, do Sebrae São Paulo, É meu muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo que deve estar bastante corrido também, né? É, e e, e essa, essa esse compartilhamento aí. Legal, Fábio. Bom, uh, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Eu espero que, que tenha sido proveitoso para quem assistiu. É, e novamente eu me coloco super à disposição de quem quiser continuar esse papo, de quem quiser é, marcar um café virtual aí conversar sobre algum ponto específico. Uh, novos clientes, mentorias. A gente está super aberto aí. Eu acho que esse momento ele é de muita conexão. Então, fiquemos conectados aí. Você também, Fábio, pode contar com a gente, pode contar comigo e com, e com o nosso ecossistema aqui para o que você precisar aí. E desejo muito sucesso a todas as startups que estão participando e também que esse último dia aí seja seja rico aí com mais com mais palestras é, interessantes. Certamente será, graças a você aí. Obrigado, saúde aí. Se cuida em Porto Alegre, ótimo final de semana. você. vai pra... em São Paulo. Ah, você está em São Paulo, perdão. É. <risos> e... Valeu. Muita saúde aí. Valeu. É...